Patrick Lopes aqui e eu quero te mostrar esse imóvel rapidamente. para você que busca um imóvel aí de um dormitório com espaço interno bem bacana, num prédio de qualidade, numa construtora confiável aqui na praia, com baixo custo de condomínio, baixo custo de manutenção total do imóvel, que é um imóvel seminovo, mas com uma qualidade bem interessante, uma qualidade realmente confiável então fica comigo no vídeo aí que esse imóvel pode servir para você eu sou corretor aqui no litoral norte esse vídeo é um vídeo de venda mas fique à vontade aí também para você que gosta de ver esses imóveis né de certa forma se inspirar e sonhar aí com a gente ah, daqui a pouco você também pode adquirir né então vamos lá aqui a gente tem esse quarto bem amplo o imóvel é todo climatizado tanto no living quanto no dormitório é um imóvel lateral não é de frente para a rua então é um imóvel que fica na lateral do prédio ele pega sol da manhã Ó, bastante abertura para o sol da manhã é um imóvel que realmente pega um sol bem bacana agora a gente já estava aí umas quatro horas da tarde então por isso que não está pegando tanto sol, mas pega um solzinho bem legal nesse imóvel. Mobília de qualidade também, mobília bem bacana, bem uh, já toda usual. É um imóvel semi novo, ele já foi usado, mas está muito bem conservado. Inclusive esses elétrons aí eu acredito que foi até posto no, novos, porque não tem marcas de uso ó oh, mobília ali, as portas fechando perfeitamente, bem ajustada a coifa já é uma coifa mais usada lavanderia solzinho da manhã junker instalado já água quente, gás central lave seca ó oh, a lavanderia ele tem uma portinha, não é aquelas lavanderias juntas e é o tanquinho ali com mármore na lateral aí tá pessoal uma hora tem uma casa mais para frente vai sair um prédio não vou te mentir aqui em capão onde você for ver um imóvel e tiver um prédio na lateral um prédio uma casa um terreno futuramente vai sair um imóvel não sei te precisar a data mas vai sair um empreendimento ali é inevitável Olha a bancada ali interessante com umas prateleirinhas Pequeninhas ali mais para temperos eu acho não sei o que, que dá para botar ali mesma pedra aqui da do tanque uma pedra da cozinha móveis na linha branco todos os móveis não os elétrons todos da linha eletrolux Lux eu particularmente acho bem legal quando os elétrons seguem uma linha de marca um pacote completo assim né então para você que busca imóvel aí na praia não quer aqueles imóveis grandes com que dá um pouco mais de manutenção quer algo mais compacto pertinho da praia localização agora pertinho da praia eu falei ele fica três quadrinhas do mar na rua esquina da rua Moacir com a Avenida Tupanseretã localização excelente no bairro Navegantes cidade, se você eu não falei ainda, Capão da Canoa, litoral norte. Quem me acompanha já sabe que os imóveis são aqui, mas quem está vendo pela primeira vez, e lembrando, se você está vendo esse vídeo agora até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, curta, comenta, compartilha, enfim, faz o que puder fazer aí para ajudar a gente. Esses vídeos a gente faz com a maior boa vontade. Obviamente eu faço os vídeos para venda, mas também serve aí para você visitar esses imóveis de forma virtual com a gente muita gente gosta de ver mesmo tirar ideias né o filme bastante imóveis decorados mansões em condomínios fechados apartamentos de luxo mas é isso fica o convite para seguir o canal se inscrever aí e para ver com a gente próximos vídeos deixe sua crítica construtiva aí a gente melhorar esses vídeos e fazer mais num formato que agrade a mais pessoas. Então seu comentário aí embaixo desse vídeo é bem bacana. Vídeos eu posto diariamente, todo dia tem um vídeo novo, às vezes dois, em formato de tour mais explicativo como esse e em formato de clipe, onde não tem o corretor aqui falando nada, só uma musiquinha para relaxar e curtir. Então a gente tem os dois formatos aí para você. Se tiver algum outro formato para sugestão, também fico grato aí se comentar comigo. Aqui a gente vai para o banheiro. Esse não é uma suíte, é um banheiro principal da casa. Com intravertino, travertino, ventilação indireta é produto. E o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado novamente para você que assistiu até agora o vídeo fiquem com Deus e até uma próxima vou deixar os meus contatos aí embaixo se você ter interesse na compra desse ou de um outro imóvel ou em outro perfil eu também tenho tenho uma carteira muito boa de imóveis aqui então será um prazer poder atender você primeiramente eu posso lhe mandar vídeos para essa visita virtual e depois a gente manda, a gente agenda uma visita diretamente ao imóvel. Tá certo? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Muito obrigado.